E sim, você ainda sente medo, sente medo do escuro, medo de ter que voltar no seu passado para refletir de maneira ordenada sobre aquilo que causa o seu medo. É compreensível, afinal são coisas desagradáveis e que te afetam de alguma maneira, e você pode escolher viver com isso sua vida inteira, remoendo e reprimindo as suas aflições, o que pelo menos na minha visão não é o melhor caminho a ser tomado ou você pode escolher entender os seus traumas, os seus medos, para assim superá-los. E nesse vídeo iremos ter uma conversa sobre o que deves fazer para atravessar toda essa cortina escura de sentimentos que você criou para esconder os seus traumas. Mas antes de iniciarmos, se inscreva aí no canal e deixe o seu like. Sem mais demoras, vamos direto ao que interessa. E bom, não existe problema em ter problemas não resolvidos. Afinal, todos nós, uma hora ou outra, iremos passar por momentos desagradáveis. Mas a postura que devemos adotar diz respeito à maturidade, diz respeito à reflexão sobre algo que já aconteceu e não pode voltar atrás. Entende? Isso se trata de não ficar pensando no que deveria ter falado que doeria mais no outro ou seria melhor colocado para calar ou obter uma posição de politicamente correto, com algo de errado que o outro fez. Não, isso não resolveria o seu problema, só faria com que o fundo do poço se tornasse cada vez mais fundo, superar os seus medos, brigas, inseguranças e etc. Se trata de se tornar imparcial até mesmo de sua própria pessoa e analisar o que ocorreu, o que desencadeou aquilo, e entender o significado por trás daquilo para se autocorrigir e atravessar um abismo, é observar e refletir com uma visão positiva, essa que te leve a bons desfechos. Porque, meu amigo, entenda, se você olhar para o abismo, depois de um certo tempo, o abismo olhará para você. E o que eu quero dizer com isso é que encarar as coisas com pessimismo não é a solução. Focar no abismo fará com que ele se expanda. Então observe, se quer a solução, procure pela solução, para que desse modo, ela se expanda, e veja a sua verdade, e compreenda a verdade do próximo. Existem sempre dois lados, para ambas as partes, o lado bom das coisas, e o lado ruim das coisas. Procure pelo seu lado bom, e se for conveniente, ajude a outra parte a encontrar o mesmo caminho. E me diga aí, por qual motivo deveria levar consigo o fardo de ter escolhido o lado ruim. Creio que a resposta é óbvia. Não existe motivos propícios para decisões ruins. E por fim, a solução de seus medos é uma questão de escolha. Então escolha com sabedoria. E caso ainda queira conversar comigo, basta deixar uma mensagem nos nossos vídeos, Querei estar respondendo. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Um grande abraço. Do Jovem Cultural, e te vejo no próximo vídeo.